Seja bem-vindo de volta aqui ao estúdio da Alta Performance. Aqui falando com você é Bruno Pisinini e nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você os segredos para você ter o seu melhor ano, aquele ano realmente mais produtivo possível para você conseguir nesse ano conquistar aquilo que eu falei nos outros dois vídeos. Que caso você não tenha visto, vai ter o link aqui em algum lugar para você assistir eles. E falando de realmente como a gente pode produzir até três vezes mais. Na metade do tempo, realmente melhorar o nosso foco e a nossa concentração para realmente conquistar e cumprir aquelas metas e objetivos que a gente colocou no fim do ano ou quando for. Então, nos, nos primeiros dois vídeos a gente viu. No primeiro vídeo, como, a, como funciona para a gente atingir a alta performance, que são aquela pirâmide que eu mostrei, que são as sete áreas da alta performance, passando desde o propósito, a performance e produtividade, e como eles todos juntos formam realmente o, que, o caminho para a gente atingir a alta performance e o sucesso. E como muitos dos cursos que tem por aí que falam, digamos, de produtividade, técnicas de gerenciamento de tempo, gerenciamento de tarefas, acabam lidando só com a. Com a, com a a parte mais simples, digamos, da pirâmide, que é a parte de baixo, na parte da execução e produtividade. Mas que sem a parte de cima, com o propósito e a energia certa para colocar em uso aquelas aquelas ferramentas e tudo que for para executar as tarefas que, que é necessário para a gente chegar nos nossos objetivos, não adianta nada. No segundo vídeo, a gente também viu sobre os seis maiores mitos da alta performance e como algumas das coisas que muitas pessoas até, até com boas intenções ensinam. Mas às vezes, por falta de conhecimento ou realmente não ter tanta experiência prática no mundo, como, digamos, um empreendedor ou como um funcionário, um CEO de uma empresa, alguém no alto escalão, não, não vê que aquilo pode pregar algumas armadilhas para a gente que pode acabar gerando menos resultados. E tudo isso veio de um estudo que eu fiz, de, como eu falei no, no, no e-mail, até nos, nos vídeos. Isso é um assunto que eu estudo há quase 15, 20 anos, que eu estudo desde antes mesmo de acabar o colégio. Eu lembro que eu já estudava sobre isso. De, simplesmente por puro interesse, era muito influência até da minha própria mãe que eu pegava os livros dela escondido, roubado, que eu tenho certeza que ela não se importava para ler. porque realmente é um assunto que por algum motivo, me interessava demais. Então é um assunto que eu venho estudando há muito tempo e que eu notei bastante que quando no ano no outro ano, quando eu fiz uma viagem para o sudeste da Ásia, que eu fiquei viajando e mesmo não trabalhando nem 25 horas por semana, quando eu achava que o meu negócio ia, digamos, cair ou diminuir e que eu não ia me importar com isso, porque eu estava, digamos, realmente aproveitando, assim, curtindo os lugares que eu estava conhecendo, aconteceu o contrário, porque realmente eu aprendi algumas estratégias, algumas táticas e dicas de como conseguir produzir mais, até três vezes mais, na metade do tempo. E é isso que essa conclusão que eu cheguei dessa pirâmide das sete áreas da alta performance, junto, estudando outros multimilionários e atletas e pessoas que realmente alcançaram a alta performance e se mantiveram lá. Não só tiveram picos, mas realmente se mantiveram lá por anos e anos a fio. E é isso que eu quero passar para você hoje, porque eu acho que é isso que realmente pode fazer a diferença. Eu tenho até. Eu nunca falei muito sobre isso porque não é um assunto eu até tem um pouco de vergonha de falar, mas eu acho que é completamente normal. Eu sei que pode até incentivar outras pessoas, mas eu quando quando eu saí da faculdade eu estava praticamente quebrado. Eu não tinha nenhuma, não não estava morando embaixo da ponte nem nada, mas eu não tinha nenhuma reserva de dinheiro na faculdade. Não ganhava, não se ganhava muito nos trabalhos que se fazia como estágio ou enfim nas obras que se conseguia que era a minha antiga profissão na arquitetura. Então eu estava praticamente quebrado. Eu tive que começar todos os meus negócios. Do zero sem saber se aquilo ia dar certo, estava largando todo um estudo de anos para arriscar em algo que eu não tinha certeza se ia funcionar e que se não desse certo eu não ia ficar numa situação muito confortável. E foi exatamente esse tipo de estratégia que agora eu vou mostrar para você que fez a diferença de eu conseguir sair dessa situação de quase quebrado sem nenhum fundo, para que tipo se não desse certo eu não tinha certeza que eu ia fazer, para hoje estar aqui podendo falar com você. Esses resultados e assim realmente conseguir ajudar você a conquistar os seus objetivos e suas metas. Então, quais são os segredos para você ter o seu melhor ano? Como você pode programar? Para realmente ter um ano onde você consegue de verdade conquistar a meta, as suas metas e seus objetivos. Como a gente falou no outro vídeo, colocar metas e objetivos é fácil, cumprir elas é outra história. Então aqui eu quero mostrar para você como eu organizo o meu ano, a grande visão e até a parte menor do dia a dia, para realmente eu ter certeza que cada minuto, cada hora, cada segundo, eu estou avançando em direção àquele, àquele objetivo, aquela meta. Que eu, que, eu, que eu coloquei. É isso que vai me ajudar também a não perder oportunidades e chances, que, que muita gente me falou que esse era um medo que as pessoas tinham, porque eu sei que eu vou estar no meu caminho certo, olhando e sempre preparado para acomodar novas oportunidades que podem aparecer. Então, aqui para começar, o nosso primeiro item desses, desses quatro aqui que a gente vai ver hoje, o primeiro deles é realmente como. Planejar o nosso ano, obviamente, já que é os segredo do seu melhor ano. Não sei se você viu um outro vídeo meu algum lugar de repente alguma dica que eu dei, porque essa é uma dica que eu sempre dou que na minha vida fez muita diferença. Eu no passado eu colocava 17 objetivos só na parte de financeira, depois mais 22 para a parte de esporte, mais 36 objetivos na parte pessoal. E isso obviamente me enlouquecia, eu não tinha como conseguir alcançar todos esses objetivos. Então, como eu faço e como eu recomendo que você faça, se você quer realmente ter resultados, realmente cumprir as suas metas e objetivos, é que você coloque só de um a três objetivos por ano, no máximo. Eu esse ano, por exemplo, eu tenho só um objetivo. Claro, eu tenho, assim digamos o objetivo principal, que é meu grande objetivo. Isso é algo até que o Napoleon Hill, não sei se você conhece ou não, ele é autor do livro Pense e Fique Rico. Se você não lê, você é uma leitura obrigatória, fica a dica. E ele fala de ter realmente um grande objetivo que você todo dia acorda para aquilo. Porque se você tem muitos objetivos, a sua energia é dispersada, você desfoca e não consegue realmente se concentrar. Isso também ajuda na hora de aumentar e melhorar o seu foco e a sua concentração. Só por ter menos coisas, menos objetivos para olhar, já fica mais fácil. então Se você tem um ou até no máximo três objetivos, você coloca, imprime, escreve, não sei, coloca no fundo de tela. Eu já fiz isso por muito tempo do seu computador. Se você todos os dias acordar e ver aquilo na sua frente que aquele é o seu objetivo, qual a chance que você acha que de que é muito mais fácil você conseguir conquistar aquele objetivo do que se você tiver 17 ou 26 objetivos, cada um sobre uma coisa. Depois as outras áreas da sua vida você pode ainda tentar de repente a parte do esporte, eu quero de repente entrar em forma e tal. É, faz parte, mas não é o seu objetivo principal. Isso aqui eu estou falando dos objetivos Principais, aqueles que realmente vão mexer e modificar sua vida pode ser financeiro, pode ser realmente saúde, pode ser acertar seu relacionamento com a sua família, com seus filhos, com a sua mulher, com seu marido. Não sei, cada um tem um objetivo. Então, um a três objetivos por ano, máximo. Segunda parte é a questão dos meses. Aqui a gente vai diminuindo pouco a pouco para a gente realmente manter o foco, porque não adianta a gente só ter a visão. De longo prazo, tem gente que às vezes que se concentra muito na pequena atividade, executa muito bem, que é a parte que eu falei de baixo da pirâmide, tem uma execução perfeita, mas que está indo para o caminho errado ou de alguma coisa que nem deveria ser feita. Então a gente tem que começar na grande visão e pouco a pouco descer para os pequenos detalhes. Então aqui na parte, digamos, de meses, de como a gente vai verificando, o o segredo que eu quero passar para você que é o que eu faço é que você faça revisões a cada um e três meses. Então, você vai fazer todo mês uma revisão e a cada três meses você faz, digamos, uma um pouco maior. Essa de a cada um mês, você pode, não sei, depende. Às vezes tem pessoas que fazem revisões de meia hora, outras pessoas fazem de uma hora, mas essa de três meses você faz ela um pouco maior, para realmente ver se está ainda tudo alinhado. Verifica. Os números, etc., para ver se está certo. Porque é isso que vai ajudar você a não cair numa armadilha que eu vejo muita gente fazendo, que chega o fim do ano, mil e uma resoluções. Eu vou perder peso, eu vou ganhar umas Olimpíadas, eu vou entrar para o time de futebol para disputar a Copa do Mundo em não sei aonde, na Rússia, vou entrar numa equipe de Fórmula 1, vou criar um negócio online e ainda vou para a Lua. Não sei, mil e um objetivos. Aí sabe quando ela volta? A verificar se ela está ainda no caminho certo, sabem quando? Talvez talvez você tenha acertado exatamente no próximo fim de ano. Se não adianta, a gente tem que manter e sempre ir verificando se a gente está no caminho certo. E por isso que a gente tem revisões de uma, de um e três meses para a gente saber eu estou ainda no caminho certo. É simplesmente se perguntar aqueles objetivos que você definiu. Eu tô ainda no caminho certo? Eu estou indo cada vez mais perto daquilo que eu quero conquistar? Eu me desviei, eu estou fazendo alguma coisa que eu não deveria fazer, ou de repente mudou até meus objetivos, não tenha medo, de repente você achava que você só ia conseguir ganhar X e você já chegou em três meses, ótimo, comemore, põe o um próximo objetivo, isso não é, não é algo que tem que estar ali para sempre. Então, por isso, as revisões servem para a gente controlar se a gente está no caminho certo. Depois vem semana. Novamente, a gente vai descendo da visão do ano. Até na verdade, se você quiser aqui, você pode até fazer um plano de 5, 10, 20 anos. Aí depende de cada pessoa, em que fase da vida ela está, se ela consegue se enxergar. Eu recomendo que você realmente tente pensar num prazo assim muito maior, para realmente ver a grande visão que você quer para a sua vida. Eu acho que vale a pena. E depois vai reduzindo, como a gente está fazendo aqui. Então, por semana, aqui, a gente vai ter, na segunda-feira e na sexta. Duas tarefas importantes. Na segunda-feira pela manhã, eu pelo menos faço na segunda-feira pela manhã. Você é livre para fazer quando você quiser. Se você quiser fazer domingo à noite, tem gente que faz na sexta-feira, quando eu termino o trabalho, já pensando para a próxima semana. Eu prefiro pessoalmente fazer na segunda, na primeira, meia hora, uma hora da manhã, para decidir o que, que eu quero conquistar, o que, que eu quero fazer essa semana, quais são meus objetivos principais. E eles vêm daqui dois meses e que esse por consequência vem aqui dos meus objetivos do ano então do meu um a três objetivos do ano eu vou definir o que que eu quero mês a mês até essas revisões servem para isso esse mês eu quero fazer x esse mês eu quero fazer tarefa y e delas aí você depois estabelece no início da semana o que que você quer conquistar naquela semana em específico então na segunda você define as atividades da semana. E na sexta-feira, eu pessoalmente faço na sexta-feira, no fim do dia, você pode fazer sábado, você pode fazer domingo, você pode até fazer segunda junto com as próximas. Eu prefiro separar, mas é, enfim, é livre. Só que não é algo que, meu Deus, é só desse jeito que funciona. Estou dizendo como eu para mim funciona e para você adaptar. Acho que isso tem que ser um sistema realmente que funcione, tanto de produtividade e alta performance. Ele não pode ser um sistema tão rígido, porque cada um tem uma vida muito diferente. Então, ele tem que ser flexível o suficiente para se adaptar. Então, na sexta, você faz uma revisão daquilo que você definiu na segunda. Bom, eu falei que eu queria fazer essas cinco tarefas, que essas cinco tarefas eram as mais importantes e que iam me levar mais perto dos meus objetivos desse mês, que iam me levar mais perto do meu objetivo desse ano. Eu fiz? Não fiz? Fiz pela metade? Fiz mal feito? faltou, esqueci algo? Se pergunte e avalie. Essas revisões são muito importantes. Isso é para você não cair na armadilha de você ficar 10 horas por dia no seu laptop e aí quando você nem se dá conta, depois de três meses você olha, você não fez nada de realmente produtivo para alcançar seu objetivo. Você só perdeu tempo. Você reorganizou os contatos no e-mail, você trocou de gerenciador de tarefa ou de tempo, coisas que não realmente não produzem. Por último aqui, a gente vem, claro, para o dia. Como que agora a gente faz para produzir no dia a dia? Então a gente define a nossa visão, veio mês e semana, no dia, como eu gosto de fazer, e aqui eu coloquei a sigla. Assim como na segunda eu defino as tarefas da semana, todos os dias, todos os dias antes de eu fazer qualquer coisa. E isso inclui checar e-mail, checar rede social, checar notícias, qualquer coisa. Até isso, as últimas coisas que você deveria fazer. Eu defino as minhas três tarefas mais importantes. Quais são aquelas três tarefas que de preferência, não que, ela, não que ela me to elas não podem tomar o dia inteiro, porque geralmente a gente não vai conseguir ter o dia inteiro para ser realmente produtivo. Mas que elas me ocupem de quatro a seis horas para fazer essas três tarefas. E que se eu fizesse só isso, só isso o meu dia teria, assim, ó, teria sido um dia fantástico. Por que isso? Porque acontece muitas vezes que a gente começa a fazer alguma coisa, eu tenho três tarefas super importantes. Se eu começar por aquelas que não são mais importantes, pode ser que na tarde, aí aconteça alguma coisa. Você tipo, começou a fazer pelas tarefas menos importantes e na tarde o filho precisa ser buscar na escola que está passando mal. Ou aconteceu alguma coisa. Ou alguma coisa no negócio, alguma coisa realmente urgente apareceu. Bom. Aí você não fez as tarefas mais importantes e aí você agora está distraído. Se você começa pelas mais importantes e depois por algum motivo você tiver que sair, sem problemas. Pelo menos aquelas que estão levando para os seus resultados da semana, do mês e do ano já foram feitas. Por isso, nunca, nunca, nunca. Esse é um erro que muita gente faz. Nunca comece o seu dia abrindo e-mail. Você o e-mail, não lembro quem é que falou isso. Eu vi em algum lugar, mas e-mail nada mais é que um calendário para as outras pessoas tomarem o seu tempo. Claro, tô, é meio exagerado, mas maior parte das coisas é isso. Você vai abrir seu e-mail, vai ter mil e uma coisa de pessoas pedindo para você. Você vai começar com as prioridades todas erradas. E um grande segredo: aquelas, aquela primeira hora do que você faz no seu dia, tanto o que você come, como você acorda e o que você trabalha, o que você faz. De produtivo vão definir o ritmo do resto do seu dia. Pode ver, se você começa se alimentando mal, meio cansado ou começa meio distraído, parece que o dia inteiro demora a passar, a gente perde o foco, perde a concentração, não rende. Se a gente começa se alimentando bem, fazendo aquelas primeiras atividades assim, com todo o gás e energia, aquelas que realmente nos dão prazer de fazer, que vão realmente nos ajudar a conquistar os objetivos, o dia ganha outra cara. A gente fica muito mais concentrado. O nosso foco aumenta muito mais e a gente vai chegando mais perto das nossas metas e objetivos. Por isso, sempre, sempre, sempre defina as três tarefas mais importantes e comece por elas. Que Tome de quatro a 6 horas do período inicial que você trabalha. Se você trabalha de manhã, enfim, cada um com seus horários, porque aí você vai garantir que você vai estar todos os dias. Caminhando em direção aos resultados que você quer. Agora, isso, essas dicas que eu passei no primeiro vídeo, mostrando a pirâmide das sete áreas da alta performance, os seis mitos e esse aqui os segredos do seu melhor ano, do seu ano mais produtivo e com, com a maior vontade para realmente conseguir conquistar e alcançar seus objetivos, é só parte de muito, muito conteúdo que eu tenho, que eu gostaria de passar para você. Então eu estou fazendo esses vídeos aqui porque eu estou criando um novo curso que eu chamei de Universidade da Alta Performance. É um curso que eu vou estar lá realmente, é um curso que eu tenho muito. faz muito tempo que eu tenho vontade de fazer, porque tem um assunto que me interessa demais e que realmente eu acho. Que eu, que eu tenho muito a agregar, bom, tanto que se você depois eu vou mostrar para você, eu tava falando com tanto, por exemplo, o Rodrigo Poleso, do Emagrecer de Vez, ou o próprio Henrique Carvalho, do Viver de Blog, e eles comentando, são dois, duas pessoas que eu admiro muito, sim, falando de produtividade e performance e eles já têm, já produzem muito. E mesmo assim eles estavam elogiando e me pedindo dicas da parte de performance e produtividade. Então realmente eu acho que eu tenho muito para ajudar nessa área. Como ele é um curso novo, eu vou estar fazendo com algumas diferenças, porque o que eu realmente quero, eu tenho ideias de como eu, do que eu quero passar, de que tipo de conteúdo eu quero ensinar, como é que eu quero organizar o conteúdo, mas eu ainda não tenho certeza se é a melhor, porque é um curso novo. Por isso eu quero dar a chance para você, você que está assistindo aqui a esse e-mail, a esse e-mail, a esse vídeo, para participar dele, para realmente o que eu mais quero é coletar o seu feedback e realmente saber. Se o curso está ficando da melhor maneira para que ajude você da melhor maneira. Então, essa oportunidade vai, vai aparecer no próximo e-mail, no próximo vídeo. Se você já se inscreveu, não se preocupe que você vai receber. Vão ser vagas limitadas, porque como é um curso novo, eu não quero ainda abrir para todo mundo. Eu não sei quantas vagas vão ser, sinceramente, eu ainda não, não defini, mas depois até no, no próximo, próximo vídeo, próxima mensagem, você vai ficar sabendo, não se preocupe. E caso você queira é, participar, caso você tenha interesse em participar e você queira receber um convite antes de todo mundo. Você pode, além de participar da pesquisa, que se você não participou vai estar o link aqui em algum lugar, baixar também o PDF com as 42 melhores ferramentas para alta performance e ali vai ter um espaço para você deixar seu e-mail e essas pessoas que preencherem essa pesquisa e colocarem seu e-mail ali vão estar recebendo o um, um vídeo, digamos de oficial de abertura antes que todo mundo, para que elas tenham, para que tenha mais chance realmente de participar. Desse novo curso que é a Universidade de Alta Performance. Como eu falei, não sei realmente quantas vagas vão ser e outra boa surpresa é que você vai ter a chance de ganhar um novo iPad mini que eu vou estar dando de presente para quem conseguir. É participar junto comigo desse novo curso que eu vou estar fazendo, desenvolvendo, vai ser um, um site de membros com todo o conteúdo lá estruturado, assim aulas até usando essa, essa mesma louça e outros tipos de aula no computador, passando por todas as sete áreas da alta performance, passo a passo o que que eu aprendi ao longo dos anos nos meus negócios, vendo outras pessoas fazer, o que, que eu, os estudos que eu fiz em, olha muitos e muitos livros que eu já li, cursos que eu participei, vídeos que eu já vi tudo tentando resumir da melhor maneira para passar para você, para você atingir e se manter na alta performance. Então este vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça e lembre-se de deixar seu comentário abaixo com qualquer dúvida ou pergunta que você possa ter. Mas a gente vai falar mais no próximo vídeo também sobre qualquer dúvida que possa aparecer e participe da pesquisa e baixe o seu guia de, de ferramentas também para deixar o seu e-mail que aí você vai ter vai ter mais chance de entrar e participar na Universidade da Alta Performance para realmente me ajudar a ser, né, digamos, nessa condição com preço especial que eu também ainda não sei qual vai ser. Estou ainda vendo exatamente como vai ser, mas fique tranquilo, vai ser um preço bem baixo porque como o curso Tá ainda é um curso novo. Eu realmente quero a sua opinião, eu realmente quero o seu feedback para ver como o curso está indo e eu, basicamente, aprender qual que é a melhor maneira de passar o conteúdo que eu tenho. Então, a gente, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.